Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Eu sou a professora Dayane, sou pedagoga, mestre e doutora em educação, sou professora da Faculdade de Educação da UFMS e estou atualmente na Secretaria de Inovação Pedagógica Digital da AGEAD. Nessa videoaula, eu vou te apresentar alguns conceitos, algumas estratégias informações importantes de como funciona a educação à distância na UFMS. Nesse módulo, você vai perceber que a educação à distância não é recente. Ela já passou por várias fases e diversos conceitos teóricos acompanharam o avanço das tecnologias digitais nessa modalidade de ensino. E nem sempre ao longo dessa história, educação à distância foi sinônimo de uso de tecnologias nós tivemos vários períodos da EAD com tecnologias analógicas não as digitais como a gente conhece hoje que foram importantes para a estruturação e para a consolidação dessa modalidade de ensino hoje a gente experimenta um movimento muito diferente com muita tecnologia com diversas possibilidades de interação síncronas e assíncronas, com diversos modelos estratégias de oferta de educação à distância que vão depender de cada contexto institucional. Mas de uma forma sintética e simples, a educação à distância representa essa aprendizagem que ocorre em tempos e espaços diversos com um uso bastante intenso de tecnologias digitais, então grava essa frase EAD é o tempo e o espaço do estudante porque o professor vai planejar e preparar todo o percurso de aprendizagem do estudante com antecedência e depois o estudante vai acessar todo esse material, todo esse percurso de aprendizagem que foi planejado no seu tempo e no seu espaço ele vai se dedicar, se organizar, estudar, ler, assistir, ver, consumir todo aquele conteúdo e fazer as atividades propostas e todo esse conjunto vai constituir esse percurso de aprendizagem que acontece no âmbito da educação à distância. E existem modelos e formatos de EAD que trabalham sem tutoria, com o docente fazendo o um papel também da tutoria e do acompanhamento dos estudantes. Todas essas características, elas dependem muito das instituições. Então, vamos agora entender um pouquinho sobre essas diferenciações que a gente vê por aí sobre educação à distância. No período de ensino remoto emergencial, a gente ouviu muito falar que tudo tinha virado EAD, mas não é bem assim. EAD não é ensino remoto emergencial. E existem alguns conceitos importantes para a gente entender essas diferenciações. Vamos lá? Primeiro ponto. EAD com A minúsculo, educação à distância, ela é regulamentada pelo decreto 9057 de 25 de maio de 2017. E esse decreto, ele regulamenta o artigo 80 da LDB, que é a lei 9.394 de 96 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional quando a gente vê a palavra EAD com a minúsculo significa EAD que a gente tem nas universidades é, públicas é, privadas nos cursos em que há um pré-requisito de entrada ou seja, não são cursos livres e abertos que qualquer pessoa pode fazer. Um exemplo, você precisa ter um ensino médio para iniciar um curso de licenciatura. Então, a gente está falando de EAD com A minúsculo, ou seja, não é educação aberta. Ela tem os pré-requisitos de entrada. Quando a gente vê o EAD com A maiúsculo, a gente está falando de educação aberta, ou seja, não tem pré-requisito de entrada, isso significa que qualquer pessoa, mesmo que ela não tenha um conhecimento prévio sobre o assunto, ela pode realizar um curso. Esses cursos abertos, eles são ofertados com metodologias e tecnologias da educação à distância online, não tem pré-requisito de entrada, são os famosos MOOCs, Massive Open Online Cursos ou Cursos Massivos Abertos Online. A gente tem um exemplo prático disso na UFMS, que é a parceria que foi feita com o Coursera. Então qualquer pessoa, qualquer estudante pode entrar lá e realizar um dos cursos que estão vinculados à UFMS. E a gente também tem uma curadoria de cursos abertos sobre educação e tecnologias que eu deixei um link aqui para vocês acessarem depois. A educação online, ela traz mais essa perspectiva da mediação. Existem alguns autores que falam da importância de desenvolver uma educação à distância online, ou seja, que tenha maior acompanhamento, maior interação, maior cuidado com os estudantes para que realmente existam trocas colaborativas e reais. A Edmeia Santos, que é uma pesquisadora da cibercultura, ela fala que a cultura digital, a cibercultura, traz essas novas possibilidades de socialização e de aprendizagem no ciberespaço. E a educação online é um fenômeno do que a gente está vivendo nesse contexto da cultura digital. Ela vai dizer também que a educação online não é sinônimo de educação à distância porque a educação online ela pode ser feita com base no presencial ou seja você pode ter elementos que vão transpor aquele espaço presencial e que vão permitir práticas de colaboração que podem ser consideradas uma educação online por conta dessa interatividade do diálogo da cocriação e pode existir também uma educação à distância que seja baseada na educação online, com momentos síncronos, com momentos assíncronos, com uso de metodologias híbridas de aprendizagem. O que diferencia a educação online da educação à distância é a mediação sistemática da aprendizagem, ou seja, essa característica do acompanhamento sistemático dos estudantes e da criação de inúmeras possibilidades de interação, de participação e de criação. E eu trouxe uma citação que eu gosto muito, que foi o José Moran, citando o Romero Tori. São dois autores que eu admiro bastante, que trabalham com essa perspectiva da educação online e também trabalham com a educação à distância. O Romero Tori, inclusive, escreveu um livro, Educação Sem Distância, justamente porque ele acredita que em algum momento a gente não vai mais falar de diferentes modalidades de educação, a gente simplesmente vai falar de educação, a gente vai perder essa dicotomia entre o que é presencial, a distância, online. Mas essa é uma outra discussão, e eu gostaria de ler esse trecho. A palavra distância tem uma conotação pesada, prejudicial, que remete ao tempo do ensino por correspondência, quando os alunos recebiam material pelo correio. Hoje, como estamos multiconectados, é fácil e barato estudar, conversar e aprender na hora mais conveniente, de múltiplas formas, por isso muitos preferem utilizar a expressão educação online online, ou também começa a utilizar essa denominação educação sem distância. E é mais ou menos isso que nós queremos fazer aqui. A gente quer diminuir a distância entre os estudantes e as possibilidades de aprendizagem. A gente quer diminuir a distância entre o professor e o estudante, possibilitando inúmeras experiências de aprendizagem que podem ser mobilizadas a partir das tecnologias digitais, a partir de um planejamento integrado com os objetivos de aprendizagem e a partir do uso criativo dos ambientes virtuais de aprendizagem. Mas sobre isso você vai aprender um pouquinho mais para frente nos próximos módulos. Eu trouxe também um trecho do decreto 9057 que afirma é o que a gente está conversando sobre a educação online. Aqui está falando que a educação à distância é uma modalidade na qual a mediação didático pedagógica dos processos de ensino-aprendizagem ocorre com utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, e desenvolvo atividades educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e tempos diversos. Reafirmando aquilo que eu já tinha falado, educação à distância é o tempo e o espaço do estudante. E aí eu quero demarcar um outro ponto também que ficou bastante confuso no período de ensino remoto, que Ensino remoto não é educação à distância. Por quê? O ensino remoto emergencial, ele, como o próprio nome já diz, foi emergencial para aquele período de pandemia. Então, a gente não pode confundir o que foi feito nesse período com o EAD. Embora todas as aprendizagens das ferramentas, das metodologias que muitos professores se colocaram é, a experimentar podem sim ser utilizadas a gente não vai descartar de forma alguma essa experiência mas a EAD tem uma sistematização diferente e tem normativos que orientam essa organização dentro da instituição por exemplo no ensino remoto emergencial alguns professores utilizaram e-mail outros utilizaram o WhatsApp, outros utilizaram grupos no Facebook, outros utilizaram Google Classroom, alguns utilizaram também o Ava da UFMS, mas cada um seguiu uma estratégia diferente. Alguns professores privilegiaram ofertar as aulas no mesmo dia e horário em que aconteceria as disciplinas presenciais. Então essas dinâmicas elas foram multifacetadas de acordo com as habilidades de uso de tecnologias de cada professora experiência que cada um tinha todas as possibilidades foram consideradas para que os estudantes pudessem de alguma forma ter acesso ao professor de alguma forma poder estudar de alguma forma poder aprender tudo aquilo que estava previsto para aquele período e é justamente essa padronização de estratégias e metodologias que define a educação à distância e que difere ela do ensino remoto emergencial. Então a EAD ela tem legislação, metodologias, práticas, tecnologias e características que são bem demarcadas, principalmente no que diz respeito aos tempos e espaços de aprendizagem síncronos e assíncronos a produção do material didático, ao acompanhamento sistemático, a docência na perspectiva da tutoria. Outro elemento importante é o ensino híbrido, que também não é IAD. Eu já vou explicar. No período da pandemia também foi utilizada essa terminologia do ensino híbrido na medida em que algumas atividades foram voltando a ser presenciais. No entanto, os modelos de aprendizagem híbridos, eles nem sempre utilizam tecnologias e eles nem sempre estão online. Os modelos híbridos de aprendizagem, eles foram pensados para cursos presenciais, para dinamizar toda a lógica da aprendizagem, para trazer outros espaços de aprendizagem que pudessem somar com aquilo que era feito presencialmente e hoje a gente já consegue pensar em adaptações desses modelos de aprendizagem híbridos até para os cursos à distância, porque são metodologias que são adaptáveis. Então o fato de ter parte EAD, parte presencial ou parte online e parte presencial não significa por si só a adoção de um modelo de aprendizagem híbrida, embora Algumas instituições, como a UFMS, tenham adotado e tenham criado seus próprios modelos híbridos. E outras instituições também já fizeram isso. E mais para frente eu já vou explicar o que significa o um híbrido aqui na UFMS. Nesse momento eu estou falando para vocês sobre os modelos de aprendizagem híbrida que já existem e estão consolidados na pesquisa, é, nas experiências que já foram feitas no mundo e também aqui no Brasil. E se você quiser saber mais sobre esses modelos híbridos para o ensino presencial, eu indico esse livro, organizado pela Lilian Bassic, pelo Adolfo, pelo Fernando Trevisani, que é Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação. Aqui vocês vão entender um pouquinho mais, sobre o que significa o híbrido nesses né, vários tempos, espaços, metodologias e públicos como um ecossistema de aprendizagem mais aberto e mais criativo. Em resumo, a gente tem os espaços de aprendizagem presenciais e online e a gente tem modelos sustentados e modelos disruptivos. A gente tem rotação por estações, sala de aula invertida, laboratório rotacional, e os disruptivos, ou seja, aqueles que rompem bastante com a lógica da sala de aula tradicional, o um modelo flex, à la carte virtual enriquecido e rotação individual. E eu vou deixar também um link para você que quiser saber um pouco mais sobre esses modelos de aprendizagem híbridos que foram criados é, nos Estados Unidos e que têm experiências já consolidadas no mundo todo e também aqui no Brasil olhando para esse quadro você vai entender também que várias das estratégias do que está sendo adotado como um híbrido na UFMS também trazem alguns conceitos desses modelos que foram apresentados aqui então o que caracteriza a educação à distância em primeiro lugar um ambiente virtual de aprendizagem onde vai ser feita toda a gestão da aprendizagem do estudante, a interação, o acesso aos conteúdos, criação, avaliação da aprendizagem, a mediação sistemática da aprendizagem por professores e tutores, quando for o caso, a valorização da autonomia dos estudantes, o material didático disponível para os estudantes, roteiros de aprendizagem personalizados, espaços e tempos diferentes para professores, estudantes e tutores quando for o caso. A gente também sabe que existem alguns receios, preconceito e ainda críticas com relação à adoção da educação à distância, mas a gente percebe que a IAD já está estabelecida nas instituições públicas de ensino superior e também como uma área muito forte de atuação profissional e de desenvolvimento de pesquisas acadêmicas. Aqui no Centro-Oeste, por exemplo, a gente tem uma rede de pesquisa em educação à distância. Cada vez mais a gente percebe que a qualidade não é definida pela modalidade de ensino, mas pela proposta pedagógica, pelas metodologias e pela infraestrutura dos cursos. A nova forma de avaliação dos cursos de graduação, por exemplo, é, apresenta o um único instrumento de avaliação dos cursos que inclui ambas as modalidades. Então a questão da qualidade, que é um ponto muito discutido quando se fala em EAD, não vou fazer EAD porque não tem qualidade. A EAD possui referenciais bastante rígidos de qualidade, e qualquer professor que se propõe a planejar e a ofertar uma disciplina à distância vai perceber que dá muito trabalho, que exige muito planejamento, que exige muita criatividade, muita organização e um trabalho prévio que precisa ser bem organizado para que a disciplina possa ser validada e para que o estudante tenha uma real experiência de aprendizagem. Então vamos conhecer como está organizado a IAD na UFMS? A UFMS... Por enquanto, só oferta cursos de graduação e pós-graduação com pré-requisitos de entrada. Então, nós não temos uma educação aberta com A maiúsculo. Mas a gente tem alguns cursos de extensão, de aperfeiçoamento à distância, que podem ser considerados livres e abertos, só que ainda tem um processo de inscrição que é mediado pelas coordenações. A nossa educação à distância, é baseada numa educação online, cujo conceito remete à comunicação, conexão, colaboração em rede, tutoria e mediação da aprendizagem contextualizada com os projetos de curso. Hoje, a UFMS oferta basicamente os cursos da Universidade Aberta do Brasil, que é um programa... É uma política, na verdade, de interiorização do ensino superior à distância público. Na UFMS, a UAB iniciou em 2008, mas já existiam cursos à distância na UFMS desde 2000 pelos consórcios setentronais que ofertaram curso de pedagogia por meio de convênio com as prefeituras. E nesse ano de 2022, a UFMS está completando 14 anos de oferta de AD em parceria com a Universidade Aberta do Brasil, da CAPES. E como funciona a oferta desses cursos? É por meio da coordenação institucional da UAB. Então, a AGEAD, que é a Agência de Educação Digital e à Distância, por meio da coordenação UAB, por meio de uma articulação institucional, participa dos editais e faz a articulação entre as unidades de ensino para a oferta desses cursos. A Diretoria de Educação à Distância da CAPES aprova e financia a oferta desses cursos, e esses cursos são é, vinculados como ofertas especiais e esporádicas. E no ano de 2022, o UFMS vai iniciar as primeiras ofertas de curso da distância de forma independente da UAB CAPES. Para conhecer mais sobre os cursos ofertados, eu vou te convidar para acessar o nosso site www.giad.fms.br Nós vamos conhecer agora um pouquinho sobre a legislação de EAD no Brasil. Como eu já falei, nós temos o decreto 9057 e a portaria 2117 de 2019, que dispõe sobre a oferta de carga horária EAD nos cursos presenciais de graduação, ofertado pelas instituições pertencentes ao Sistema Federal de Ensino. Então, hoje, a normativa vigente é a 2117/2019. O decreto 9057 de 2017, ele fala sobre o credenciamento das instituições, sobre a infraestrutura física, pedagógica e tecnológica, sobre o corpo docente, os tutores, material didático, ambientes virtuais e outras tecnologias digitais e os polos de apoio presencial e a portaria MEC 2117 de 2019 traz todas as orientações para que os projetos pedagógicos sejam adequados para oferta de educação à distância nos cursos de graduação presenciais. O artigo 4º da portaria 2117 diz que a oferta de carga horária à distância em cursos presenciais deverá incluir métodos e práticas de ensino-aprendizagem que incorpore o uso integrado das tecnologias de informação e comunicação para a realização dos objetivos pedagógicos, material didático específico, bem como para a mediação de docentes, tutores e profissionais da educação com formação e qualificação em nível compatível com o previsto no PPC e no plano de ensino da disciplina. Outro ponto importante indicado por essa portaria é que o PPC deverá detalhar a forma de integralização da carga horária das disciplinas ofertadas parcialmente ou integralmente à distância, e o plano de ensino da disciplina deverá descrever essas atividades realizadas. Nesse slide você vai encontrar também algumas curadorias importantes de legislação de educação à distância, também uma biblioteca virtual para você que tiver interesse em se aprofundar um pouquinho mais sobre a temática do módulo 1, esses links estão disponíveis tanto no nosso Ava como nesse slide que vai ficar aqui na descrição do vídeo.